Você tá cortando esse mato para quê? para quê? Hum. Para as cobra não ficar aqui. Para cobra não ficar aí? Sim. Mas e se tiver uma cobra aí agora sei com essa faquinha, você não vai fazer nada? Eu vou nela. Você vai nela com a faquinha? Não, uhum, faço assim nela. Mas você eu... já viu cobra por aqui? Quê? Já viu cobra por aqui? Aham. Uhum. Onde você viu a cobra por aqui? Sabe onde que eu vim? Eu fui aqui, eu fui na minha casa, um cascavel que faz muito tempo. Você viu um cascavel que faz muito tempo? Aham. Uhum. Você matou a cascavel ou não? Meu pai. Ah, o seu pai matou o cascavel? Aham, uhum, mas agora eu estou começando a comer tudo e tô, estou tô começando a ficar corajoso. Está começando a ficar corajoso? Tô. Rapaz do céu, eu vou correr do você com essa faca, hein? Você não tem medo de machucar com essa faca, não? Não. Qual que é o seu nome mesmo? Eliel. Eliel? É, o menino que tava mexendo com o motor, com o motor aquele dia lá. Sim. Você lembra que eu filmei você mexendo com o motor? O que, que você fez com aquele motor lá? O que que eu fiz? É. O que? Não, você não tava mexendo com o motor ali um dia ali, ó? Tava. Então, cadê o motor? O, o, o homem levou, que eu não sei quem que é. O homem comprou do papai? Quê? O O homem veio aqui e comprou do papai? Comprou do meu avô. Ah, do seu avô, era do seu avô então? Uhum. Aí você pegou e ficou sem o motor agora? Peguei, fiquei sem o motor. Mas você consertou ele aquele dia? Consertei. Consertou? Que beleza, hein? Tava vendo a corrente lá, não tinha nenhum problema, mas eu consertei. Ele tava afogado com água. Tava afogado com água? Tem água lá dentro, muito. Aí o que você fez? Você, você, você tirou água? O meu vovô que tirou. Ah, o vovô que tirou? Ei, cabocão esperto, hein? Mas gente, mas aquele galinho tá tão estrupiadinho dá tá até dó, olha que, que coisa! Olha que situação desse camarada! Gente, é o pó da bagaceira mesmo, né? Eliel, que aconteceu com aquele galo ali? O que, que aconteceu com ele daquele jeito lá? Me ficou um espinho no pé dele? Uhum, tá mas, mas ele tá mais feio que a feiura. Uhum, né? É. Por que você quer ir embora? Não, se ele pegou, agora ele pegou, hum. agora tem que ser pega. Não vou te matar não. Eu tô, tô, tô fazendo um carinho, você não quer? Você não quer um carinho? Gente, mas que belezinha. Só que tá com preço, não sei para que isso. E o medo? Não, não vou matar você, não, ô. Mas que mania é essa? O mano não pode dar perto do animal, porque o animal assim, já quer pode. virar um faísca. Ó. Oh. Hum? Que Olha o bonitinho ali, Olha bonitinho ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o bonitinho. Tá vendo lá? Tô. Ele é meio espertinho, não é bobinho, não. Você é pequenininho. Vai coar ele aí, Tissi. Vamos coar. Que tamanzinho? É que tamanzinho? É Machinho. É Machinho. você é vai Machinho. Machinho. As ah, patinhas, bem bom, né? As, bem bom, as bem bom, patinhas. Bem Deixa eu pegar bom, aí também. momentinho. É <risos> Calma, moço. Oh. tá bom? Vou soltar, tá? Tá. Vai tá. lá. <risos> Você tá aí, bom? Isso. Agora, ó, todo mundo comeu. Deixa Tudo bom? Nem tá? <risos> essa força? Graças a Deus. Saúde? Boa. Ah, tá ah, bom, hein? Saúde. Então, tá, tá uma chuvinha fininha aqui agora, hein? Ah, tá uma chuvinha de molhar bobo, ninguém. É. <risos> Essa é, literalmente. vamos dar uma chegadinha aqui, aí tô vendo esse carro aqui do amigo meu, ó. Uma... boa, mas se não fosse ir, Aí pra baixo tem valeta, aí que um o carro baixo que nem o nosso não passa. A mais resistente, mais forte, mais alto. A fêmea, madrinha, isso aqui é a fêmea. O que, que ele pegou ali, será? Hã? O que, que é, velho? Um bem? pegou ali um negócio, que não sei o que, que é, e correu pra lá. Ah, o baixinho? Tá lá escondida lá, ó. Olha lá, lá. Ah, é mesmo. Tá tentando comer, ó, ó, ó. Tá tentando comer, Se os outros verem atrás. Olha lá, ela tá fugindo. Olha a, ela... a cantiguinha. É. É quando Ah, tem uma morta ali, Madalena. Tem? Tem uma morta, é. bem. Cadê? Ali embaixo. Ah, que será que matou ela, não? Sabe quem que tá matando? Tá dando tá duas dando doenças numa uma e tá matando tudo. Tá dando o quê? Doença? Uma polhuma, e tá matando tudo. Tudo. Tá dando uma por uma doença? A e doença tá matando tudo? Uh -uh. Mas qual é o nome dessa doença? É, Quero colocar é o nome hum. dessa doença? Hum. Doença de veneno que tá matando ela. Doença de veneno? Que tá matando ela? Tá matando ela? Uh -huh. Mas puxa, mas quem que tá dando esse veneno? Não sei! Não sabe? A chuva! A chuva tá trazendo esse veneno? Tá. Rapaz do céu, você tá brincando comigo? Tô. <risos> Ele, ó, você machucou o dedo, já cortou o dedo, né? Ó? ó, ó, o corte do seu dedo que você fez aqui, ó. Ó. Você vai acabar acordando, vai acordando mais, rapaz. <risos> <risos> <risos> hum. É, pra você trabalhar, né? É pra você trabalhar. O pãozinho tá gostoso, não tá? Hum? pão com carne tá gostoso, não tá? Pão, pão chazinho, por que que É, ela é, é, botou carne sem miséria aí, ó. Meio quilo cada pão desse. Você já <risos> a Janaína exagerada, colocou um de carne. Eu comi um só, agora eu já não tenho quilo. comer outro. Agora um quilo cada pão. Não, não então, eu comi um e pão, agora é eu tenho que comer mais. Já como pouco, né? Aí, ó. Olha é Qual, a qual que é a raça dele, José? Não sei, esquerdista. Pode é bando de é é é é é Será? É bando né? Fala. Sabe o que é a ração dele? A água. A ração dele é água, mas eu não estou falando ração. estou falando a raça, a raça, qualidade. Entendeu? A raça, a raça, dele, a raça qualidade. A raça dele, qualidade? Você nem imagina o que eu tô falando, não é ração. Ração é ração. Qual é a raça dele? Não é, não é a ração dele. A raça, qual a qualidade dele? E para explicar para ele o que é isso? Ele é um Border Collie? Não sei. É, mas o que que é Border Collie? Bandercoolie B Ah, é uh -huh. Então eu falei errado? É Bandercoolie? É, você falou errado, é Bandercoolie Ah, então não é Collie não Não, Não, então tá certo Que menininho esperto É Bandercoolie É Bandercole. Você vai fazer o que com essa colher de pedreira aí? Ah, você vou sentar o tijolo ali. Sim. Não, é uma vou cabo. A minha não Nós estamos aqui na casa do Adélio hoje de passagem. E ele está agora fabricando essas gamelas, gente. E como ele é, iniciou agora essa pequena produção? Oh, você dá licença aí para mim fazendo um favor, neguinha? Hein, você dá licença aí que eu tô fazendo uma propaganda aqui do rapaz? Muito bem. E eu tava até falando para ele que essas gamelas depois de terminadas, se quiser dá para fazer lavatório também, porque eu já vi numa exposição, lavatório de madeira bem acabadinho, fica simplesmente uma graça. Os valores aproximado aí de uns 200 reais, as maiores e as menores uns 150 reais também. Então eu estou mostrando aqui porque futuramente se alguém desejar, já sabe como fazer. Entrar no meu canal, dá uma ligada. Se morar aqui na região de Puyuna, Congonhal, Pozo Alegre, Santa Rita, de Caldas, Caldas e Santana de Caldas, já tem como fazer um pedido, ok? E você está passando outra vez aí, ó? Sai daí! Vou deixar, velho. Né? A Nelly está aqui se preparando para colher o, o quiabo. Isso aqui foi colhido hoje? Isso aqui já foi hoje. Aqui, ó. Não sei como é que chama. Quiabal? É. Plantação de milho é miliaral. De cana, canavial. Então de quiabo. Certamente. Deve ser quiabal Tô comendo um pão aqui, gente. Abaixei a mão para baixo. Bobiei, quase o cachorro pega meu pão. Aqui, ó. Cachorrada aqui, ó. Filmando minha sombra. Olha lá. Olha lá eu na sombra. A Lívia tá ali, ó. Hoje sem óculos. Quebrou o óculos. Né, Lívia? Ah, não, vó. Não O óculos te encobre? Fica bonita sem óculos. Alguns falam que eu fico bonita, outros falam que eu não sei. Não dá pra usar ela, Senhora? A minha luva que eu tava usando ontem, que eu uso o de suor dentro agora não. Cachorro, não passa nem a baixar minha mão. Bebia. A senhora acolhe com esse bag aí? Sacador. De coelho laranja. Ah, é? É. Eu já coí muita laranja na minha vida, Madalena. Ah, é? Nunca colhi, Dona Nelly? Nossa, meu Deus do céu. Muita laranja. É uma delícia a colheita da laranja. Aqui estão tudo grande. Né? Deixa eu ver como é que é aí, como é que funciona. <risos> assim, ó, só quebrar. Só que é a última colheita agora. Né? É, né? Se der, por misericórdia de Deus, mano. Mais uma vez. A seca está muito grande, né? E ele já tá velho também. Desde fevereiro, os anos que aí, tá? É porque tem um espinho chato aí, bicho. Eu vou falar pra vocês, esse daqui, ó. É um espinho chato. É, além de a... ter espinho aqui dentro. Gruda na gente. O quiabo ele. Dá uma coceira? Dá mesmo. É uma coceira que eu vou falar que se não tiver opinião, não pode. Você vai vender lá na cidade, aí fala, ah, é muito caro. Muito caro, muito barato. Já deu muito que abre esse Nossa. Eu imagino, dona Nelly. Cresceu bem, né? Uhum. A senhora que... plantou quando? Plantei em novembro do ano passado. Aí demora quantos meses, dona Nelly, para começar a colher? Três meses. Eu foi em hum. Mas ele estava muito gostoso. Estava coisa mais linda. porque choveu muito e. Ah, você chegou de ver ele, né? Uhum. Você Eu não ensinei ele no ele começo. Antes e agora, né? Não... Opa! Bateu o celular aqui. E até que nem tem mais. Eu estou colhendo mesmo porque tem um pregueiro que leva embora hum. e ele está pedindo que não abra lugar nenhum agora mais. Terminou agora a safra. No fio não dá, fiado. abre. não adianta nem plantar que não dá. Não, bate. não ele dá. Ele é plantação do calor, então o calor. No calor o povo não consome muito, né? Porque é, é feito abafadinho, né? Uhum. É bom agora pro tempo do frio ir. O tempo do frio não tem. Para não, gente, que eu tô andando de costa. Pode ser que balança um pouco. E aqui o chico já tirou Aqueles que estão no alto ali, veste também ou não? Ah é? Por que dona Nelly esses do olho aí não, não, não presta? Tá é duro, né? Muito duro. Ah, já tá duro. A, a, a vaca gosta muito e é, um, é bom para ela. Tem muito ferro. Ah, é? é não sabia piado. não que podia dar pra vaca. Piabo tem muito ferro. Vai muito bem. Que interessante. Meu pai plantava quiabo. É. Você nunca colheu? Colhia. Só que era pequeno, né? Não tinha noção ainda. Não, os quiabos dava pequeno, não dava grandão assim. É não sei porque... se era a qualidade, né? Não é porque ele não deixava crescer. É? O certo é não deixar crescer assim. Deixar crescer assim perde muito. Por causa do cabelo, hum. foi esse negócio. Que eu já estava muito né? Muito... tarde, em casa. A vida da roça é muito dura. Né? A vida da é muito dura. É muito <risos> É René Dona Nelly. começar o dia tarde, né? Ah, não dá certo. É complicado, né? Muito complicado. Se não, eu tinha tirado isso ontem cedo. Eu tinha uma consulta marcada, fazia aqui, já. Hum. Essa aqui é a flor do quiabo. Nasceu um pé de milho vassoura aqui dentro? É vassoura. É que aí eu nasci plantar a vassoura, mas o milho não quis ficar Eles não, não quiseram? Não. Dá muito trabalho, tá? o gatinho tá ali, ó. gatinho, cachorro. Isso já tá meio duro Engasguei com pão aqui, gente Coçando a garganta Pão seco bastante aí já, dona Nele? mais ou menos Tá é um pouco e hum. pra cima a senhora já colheu Nossa, ela levantou cedo hoje, hein? Apesar de que a hora voa, né, dona Nelly? Voa. Nossa. Eu levanto 5 horas, quando eu vejo já é sete, oito. E parece que eu não fiz nada. Opa, deixei cair. Eu não sei, não falou nada. Ontem a Andréia mandou mensagem, só ah. perguntando se, se eu ia vir, eu falei que ia. Depois ela não falou mais nada. É a ela não tá bem, Pode ser. Mais tarde. Tô aqui ajudando, gente, meia... Eu, eu sou, uma, mão, eu sou uma ajudante meia boca, mas sua mão da coceira depois, né? Nossa, queima que nem fogo. Eu lembro quando eu colhia milho, que eu ia toda toda coberta até no pescoço assim, porque entrava aquele pozinho aqui dentro. É mesmo. Meu Deus do céu. Entrava no nariz, na boca, assim, aqui no pescoço. Era horrível, mas era gostoso. Então acho que depois dessa colheita não dá mais nada. Será que dá? Porque tem algumas flores ainda, dona Nélio. Não vai dar, só se o, o Kleber tá aguando ele. Ah. Ele tá com coragem, né? Daí dá. Se aguar, dá. É, realmente, gente, já o chão tá... Tá muito seco. Seco, seco. Olha só. É. <risos> verdade, Dona Nelly. É só misericórdia dele mesmo. E tá vendendo bem o quiabo, né? Tá vendendo bem. Graças a Deus. Eu gosto de um quiabinho, hein? É, né? Quiabo puro, frango com quiabo, quiabo com cabutiã. É tudo de bom, né? Eu gosto de com carne moída. Com carne moída, igual a senhora fez aquele dia, né? Uma delícia. Eu tenho que fazer. Gente, a minha mão tá muito sensível, porque como ela falou, meu, meu polegar já tá ardendo. Não sei o que que tem o quiabo que tá queim, começando a queimar, assim. O polegar indicador tá ardendo, parece que passou pimenta. Tô aqui esfregando na minha roupa pra aliviar. E eu nem colhi nada, acho que eu colhi uns, umas 15 pecinhas. Porque o certo é colher de luva, ele tem um pelinho... Deve ser por causa dessa desse... penujinha que ele tem. E a espinhudinha. Quando eu era criança, que eu colhia água, eu não lembro o que queimava. Porque quando a gente é jovem, tudo é festa. Não que eu seja velha, né, gente? Mas... E a dona Só Nelly tá aqui, ó. Só que atrapalha. Essa mulher é a trabalhadeira, viu? Pensa numa mulher trabalhadeira é essa aqui, dona Nelly. Não tô puxando o saco, não, é porque é mesmo. é acabada. que eu posso, madame. Então, mas o que a senhora pode é é o trabalho que a senhora faz. Poder estar ter um pé quebrado, tô no um quebrado. O médico falou que nunca mais eu ia andar direito. Então, mas é só Deus, né? Só Deus mesmo. Deus na vida da gente. Deus somente Deus senão a senhora estaria aí hoje moleta, cadeira de roda qualquer coisa mas então uma mulher ativa que nem a senhora ficar assim nessa situação misericórdia pois é Você nem diz os mineiros, essa mulher aqui é bichareda. É. <risos> mulher da roça é... Elas é, é, é são mais... animadas, né? Ah, são, com certeza. Começar pela alimentação, né, dona Nelly? Ah, é, alimentação é outra, né? Não come lanche, não come, não fica tomando refrigerante. Que bem que eu gosto de um lanche, hein? Ah, mas não é, a senhora não come, uma, não é uma coisa que a senhora come todo dia, não, que nem o povo, povo da cidade, não. né? Uma vez por semana, assim, cada quinta. E essa ela já tem estrutura forte, né? Sim. É de família de estrutura forte, né? Ossuda. É. Ossuda mesmo. muito tarde. Oi, Cristiano. Vem cá. Ele quer ficar brincando. Ela. Ela quer ficar brincando. você veio aqui fazer companhia. Hum, é fazer... Daqui a pouco você vai Que vem? Que gracinha que ela é olha azulzinho. Tava vendo, Dona Neve? Até a parte que do... você tava cortando a carne, e eu vi, depois não vi mais. Aí então dormiu. Para também. Fica demorando pra carregar, eu não tenho paciência. É, a senhora precisava colocar uma internet boa aqui. Eu vou colocar. Já passou aí na estrada já. Lá. Já? vibrar Fiz o... Olha o gato, tá bem atrás de mim, quase eu piso nele, gente. Esse gato, não sei, não, né? É, na Mas realidade, assim. é uma gatinha. Ele é uma graça, gente. Mas ela tá bobeando aqui, porque aqui tem muito cachorro. E se ela ficar por aqui, ó, o cachorro vai abocanhar. meus dedos coçando e ardendo, ah, você. pode, <risos> pode pôr a mão de jeito nenhum no piado, até para fazer ele tem que usar uma luvinha, de cozinha, ah, lá vem o Gabriel com o trator com os cachorros dele, Nossa, se eles virem a gatinha deixa eu tentar pegar ela aqui. vem cá Nina. ela foge de mim vem cá, vem Nina, vem Nina, Nina. vem cá, Nina vem cá, Nina, vem cá, Nina. Vem cá, vem. Vem cá, Nina, vem. Vem cá. Vem. Vou tentar ficar com você aqui. Segurar você, para você não, não ser comida. Oh, a Andrea não veio, não. Ah, eu vi alguém lá, do lado de cá. Ah, só se ela veio para trás, porque ela está grávida. Né? O banco de trás. Não, quem tá do lado? Tem alguém do lado? Tem, eu vi alguém de máscara. Você está cortando será Madalena? do município? Eu acho que sim, dona Nelly. pessoa tão boa, né? É. O que foi? Sossegado. Ele é sossegado, né? Calma, né? Olha Não. gente assim, pode A gente vai fazer o serviço que fica sabendo. Querendo cavar logo que assim, foi? Tem paciência, né? Tem muita paciência você tá querendo ir pro chão, mas Tô com medo de deixar você no chão é melhor você ficar aqui no meu colo Aqui, ó Tá aqui no meu colo Eu já tô com calor já com essa blusa eu vim até com blusa de lã. Não o que tava. Mãe, é que Amanheceu geladinho, né? É. Não tem um lugar pra prender ela, né, dona Nelly? Só ela jogar ela dentro do quarto do Chico. Ela fica lá dormindo. Cara. Ah, é? Eu vou levá-la lá então. Põe no buraco lá da porta dele. Ah. Daí ela fica lá dentro um pouco. Tá bom. É, depois eu vejo a quantidade que a senhora colheu aí. Que maravilha, gente. Agora, é quando você casa com uma mulher que ela tem os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas ambições e fica do seu lado. Quando não tem nada, ela fica do seu lado, como aconteceu com a Madalena. É, e uma época da minha vida, que eu não tinha nem o que comer para comp é, comprar o que comer. Foi uma fase muito difícil. E ela não, não deixou a Pete cair, não. Fazia uma coisa aqui, fazia, inventava um negócio lá e criamos filhos. Então, é, e hoje a gente está usufruindo né, hoje, daquilo hoje que a nós, gente plantou não, Hoje nós somos Meu Deus do céu, sem comparação Por isso que a gente tem esse desejo de sempre estar ajudando quem precisa Porque nós passamos por fases difíceis E também sempre tivemos ajuda, né, Madalena? Sim, é, Sim Sempre Sempre com amigos na nossa vida É, boas pessoas que nos ajudaram Em todos os lugares onde nós moramos que nós moramos em casa alugada também e as pessoas sempre nos ajudavam é, por conta das crianças de nós mesmos e a gente ajudava eles também algumas coisas então a gente tem assim um um passado muito muito rico muito rico para contar e, e hoje a gente está colhendo as bênçãos uhum. quer mexer um pouquinho uhum. É, a Lívia tá dando uma de pedreira eu ali agora. Toma água agora, então. Não deixa cair, tá? Uhum. pesado. Pesado, pega pouquinho. Aí. Vou uma água. O menino aqui que é pesado. Não. pesado. Não. Mãe. É, é. Um né? ah, ver. <risos> <risos> Já é, Lívia? Já é, Então tá bom. Tá bom, Lívia? Na verdade. Gente, nem mostrei pra, pra vocês nós lavando louça. Eu que tava lavando ali, viu? Ela tomou de mim. Ela, eu tava esfregando e ela enxaguando. Toma bem. Opa, coloquei o dedo na frente. Desculpa aí. E na Não tem um né? Não gosto de colher. Colher colher de é Eu gosto de colher de pau. Não tem nenhuma aí, né? Não, tem. Olha maravilha. aqui que maravilha, ó. Pra quem gosta de fazer a mão. Esse serviço que não dá certo, não. não, não é Essa bem feitinha. É. Aí esse serviço que não dá certo, não. Porque olha como é que fica a mão. Isso aqui tem que ser pra quem gosta da rosa mesmo. Quem gosta Vou deixar um pouquinho de novo. Tem é que lavar, gente. Né? Hã? Oi? Tem que lavar. Não, eu enxaguei só pra deixar ele de novo. Deu um ombrilzinho pra tirar o carvão. Seria bom eu ter esfregado esse, esse fogão, viu? Por quê? Tá muito sujo? Um pouco. Você vai fazer mais o que agora? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer o um café. Tá. Pode ir, André. Você é vai mexer. um pouquinho. Nossa, dor. De dor. Nossa, se fosse as dor, não me incomodava. A dor mexia deixou cansada. É, fica muito tempo em pé, né? Eu vou usar essa é dona nele é verdade vou usar essa água aqui que já tá quente e vou colocar aqui vou descansar um pouco lá vai. tá bom dona Neide. É, pode ficar à vontade sinta se em casa Essa, aqui, essa chaveirinha, só por fora, gente, porque tudo é nada, não quero deixar cair sabão dentro. Ele abre uma certo, né? Coloco o pó na água. Então, aqui, deixa eu ver quantas colheres eu vou. Uma, duas, desde negócios. Três, quatro, cinco. Agora vamos passar para cá. Pra gente mostrar o café quanto Muito cuidado, porque aqui é muito alto e pode se queimar. Vamos deixar aqui pendurando na xícara e vamos pôr aqui na numa... garrafa. E o meio chafé Olha que lindo que ele tá aqui De chapelão Tomando café no bule É, já tá tomando um cafezinho do bule se dá pra vocês verem, olha aqui tá embaçando mas olha aqui a xicrinha de café pra quem quer o cafezinho do Bully eu não tomo café, mas quem quiser eu vou lá levar pra Cícera. O meu ele vai querer o cafezinho do Bully, né? vamos lá, gente vamos lá, ele deve estar tá... espero que ele esteja acabando, né? E aí, Cícero, tem um cafezinho do bule? Olha, Olha aqui. Oi? Olha aqui. Olha o Cícero. Cafezinho do bullying. Deixa tá bom. Tá bom, lógico. Tá pronto. Né? Agora.. Só pra limpar. Vai tá uhum. essa parte aqui, ó. E lá em cima não vai dar um retoque? É. Lá em cima? Ali em cima? Ou não precisa? Vou terminar aqui. Vou ter que trazer dois sargentos para prender duas tábuas aqui para fazer. Ah, é verdade. Então tá. Bom, então vou desligar agora, gente, que eu vou ajudar a limpar. ali. E ele tá aqui, ó. Achei que você ia pintar só o teto. Não, mas eu vou aproveitar, já tá já vai ver, né? Ah! É. Ele é muito trabalhador, gente. Não é porque Sim. eu tô na frente, não, é porque ele é mesmo. Viu? Ele é caprichoso, fez um trabalho muito bom ali no quarto. E ele tá aproveitando a tinta, ó. E pintou já o teto. Até é úmido ainda, ó. Demora Demora, né? Demora. E agora tá dando um retoque nas paredes. É. Você já fez desse lado? Já. E, ó. Tá vendo? Vai ficar uma casa nova. Bom, né? Você já fazia isso, Gils? Quando. Eu fazia, fazia. Na casa do meu pai, meu irmão. Tudo deu fazer. Ah, então você já tem uma certa experiência, né? Eu vejo que você não deixa nem pingar no chão. tem que tomar cuidado. É o jeito. Tá pegando o jeito. Tem gente com uma lambuzeira né? Ah, eu mesmo. Eu mesmo faço a lambuzeira. Eu já vi em casa. Pinta mal o chão e o aparelho. É, pinta... Cobra X pra pintar o cômodo e a parede é de graça. Digo, o chão é de graça. É de graça. É. Ah. Deixa eu ali mostrar o ah. serviço do Cícero. E aí? Estamos aqui na luta, Maria. Olhar bem essa parede, porque... Pra dar liga lá na massa, não? Ali tem um cano de água, tem que fazer uma massa ali. Joga esses pinhos pra mim, Lívia. É, ele fura, cuidado, hein. Você já arrumou lá em cima, no teto? no teto, no teto não. Como o... chama lá? Você fala tá no, no telhado? Não, no telhado eu vou mais tarde. Eu vou terminar aqui primeiro, porque tem, tinha muito buraco, eu abri mais, seria aqui que estava... Uhum. Tem que fazer uma massa bem feitinha aí. Não, não tem jeito, se você ajudar o vou não. não. Não, tem como você me ajudar. Não tem, Lívia. Ah. Existem coisas que não dá para criança fazer. Viu, meus queridos? Ele faz também isso. Tipo é, também é outro né? caprichoso também. Hein? É um bom, um bom menino, um bom rapaz. Viu pessoal? Você se inscreva no canal dele lá, ainda lá. Desculpa, Natureza desculpa, sobre rodas. Um casal que também está batalhando pela vida, lutando pela vida. E o canal deles tá crescendo. Vamos ajudar a crescer mais rápido. Vamos dar uma força para ele lá. Precisando de serviço de pedreiro deles. Eles trabalham muito bem. Outra coisa, se tiver um sítio e precisar fazer uma casa, eles fazem a casa para vocês. Vocês vêm um pedaço de terra lá para eles. Ah, sei lá. Não sei nem quanto tá para fazer uma casa hoje. Mas vamos supor que vai gastar 100 mil para fazer uma casa. Um exemplo, eu não sei. Vem lá um pedaço de terra para eles e eles fazem negócio com vocês. Eu sei que eu não falaram sobre isso aí já. Eles fazem. Troca. Troca a mão de obra. Esse é um casal que eu admiro muito, viu? Admiro muito mesmo, são muito esforçados. Eu tenho certeza, se eu chamasse ele para me ajudar aqui, ele viria. Ah, mas vem. Eles são muito. São dessas pessoas raras que tem na Terra ainda, viu? Eliseu e Lana, né, Eliseu? Aí é meio de você, meu amigo. Tá vendo? É assim que é vida. Sim, A Opa. propósito, o almoço está pronto. Já? Ele trabalha rápido, hein? Vou bater essa massa aqui. Aí, enquanto ela puxa, eu vou lá comer um o pão, Porque ela vai demorar um pouquinho que está muito grossa. Tá bom então. Vou descer aqui porque cansa